O Polo de Inovação Embrap IEF Sul de Minas é uma unidade dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio do café. O IEF Sul de Minas foi credenciado em dezembro de 2017 pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para trabalhar junto ao setor produtivo industrial do café, por sua reconhecida competência tecnológica, infraestrutura de laboratórios em seus campi e profissionais qualificados nas diversas áreas da cafeicultura. O polo atua na agroindústria do café nas linhas de torra e moagem de grãos e de máquinas e implementos, produzindo tecnologias e soluções para a indústria do café e para o cafeicultor. O empresário negocia, aprova e contrata projetos diretamente com a unidade do IEF Sul de Minas. Os custos do projeto são divididos entre a Embrap, o Polo IEF Sul de Minas e a empresa parceira. O Polo de Inovação Embrap IEF Sul de Minas tem sede na cidade de Machado, localizada no sul de Minas Gerais, tradicional região produtora de café, inclusive no segmento de grãos especiais. Conheça a nossa unidade, apresente sua ideia, seja nosso parceiro. Acesse www.iefsuldiminas.edu.br polo.